E aí? Eu sou o Otávio e eu tive muitos problemas pra me enturmar na escola. E você? Também teve? Eu mudei de escola mais ou menos umas 3, 4 vezes ao longo da minha vida acadêmica e nunca foi uma coisa muito fácil pra mim me enturmar com as pessoas e fazer novas amizades porque eu nunca sabia o que dizer, eu nunca sabia como chegar nas pessoas e eu acho que o maior desafio da minha vida, dessas mudanças de escola, foi no último ano, quando eu me mudei pro primeiro colegial, onde a galera já tava toda formada, porque eu me mudei na metade do ano. Eu sempre fui um menino meio esquisito, meio estranho, com gostos não muito comuns, gostos peculiares, então eu definitivamente não sabia direito como me enturmar. E se você quer saber, falando em gostos esquisitos um pouco mais da minha vida, se inscreve lá no meu Instagram, porque eu gravo tudo, eu gravo meu dia a dia, enfim, aí vocês vão entender um pouquinho do que são os meus hábitos esquisitos. Eu me lembro até hoje, no meu primeiro dia de aula, eu cheguei na escola e aquela galera ficou me olhando assim, bom, eu tive que me apresentar, eu fui obrigado a me apresentar, eu ainda não consigo entender porque os professores, eles decidem fazer esse tipo de coisa, esse tipo de apresentação, não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu com Embaixo, porque eu quero saber se é só eu que passei por isso. Então, depois que eu me apresentei, eu sei que eu peguei assim meu caderno, abri as coisas ali no fundo e dentro daquele ambiente totalmente climatizado, que era a sala de aula, eu fiquei me sentindo um animal em extinção enquanto todos os outros animais me olhavam junto com aquela monte de gente dentro de um zoológico. Foi uma sensação horrível. Esse é o aluno Otávio Sage, ele foi transferido agora. Como vocês podem ver, ele é um bisão voador, né? Ele vem das planícies antigas, é um animal muito raro em extinção, certo? Então, por favor, crianças, não façam bullying com ele, certo? Seja bem-vindo, Otávio. Pode se sentar. Eu realmente não tinha sido bem recebido nessa escola. Acho que porque as pessoas elas já tinham grupos formados, eles eram muito diferentes. Foi muito ruim, eu não fui bem recebida porque eles não estavam acostumados comigo e eu também não estava acostumado com eles. Ao mesmo tempo, isso foi muito bom, porque ao longo desses três anos, porque eu cheguei a terminar o terceiro colegial nessa escola, muitas coisas mudaram e eu aprendi muita, muita coisa que é o que eu quero passar aqui pra vocês, que é o segredo mágico e místico, né, de como você fazer amigos mesmo nos lugares mais improváveis do universo. Então, esse vídeo tá repleto de coisas muito muito legais e muito úteis e várias experiências da minha vida e ele vale um like, então deixa seu like, clica no joinha aqui embaixo, também pro YouTube poder notificar você de todos os vídeos que eu tô trazendo, certo? Nossa, que legal que livro que você tá lendo? Ah, é sobre o Wicca, é um livro sobre a religião que eu sigo. Cara, nossa, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa para aprender mais sobre isso. Sério? Sem brincadeira, eu sempre gostei muito de Wicca. Se você quiser, eu posso emprestar quando terminar de ler. Beleza, pois para você terminar de ler então, hein? Escute, observe, preste atenção ao seu redor Fale menos e escute mais Sabe aquela coisa que sua mãe e sua avó costumam falar? Querendo ou não querendo, isso é uma dica muito, muito preciosa Porque quando você observa o seu redor Você percebe do que as pessoas gostam Aí você consegue se aproximar exatamente das pessoas Que gostam das mesmas coisas que você No início, os meus amigos é, Foram compostos de pessoas que tinham os mesmos gostos Gostavam de filmes, animes, mangás Gostavam de magia, etc A minha melhor amiga hoje em dia Nós somos amigos há 17 anos A gente fez amizade nesse período porque eu costumava carregar comigo pra cima e pra baixo um livro se eu não me engano era um livro do Claudinei Pietro sobre magia sobre o Wicca em geral, que eu tava lendo, eu tava degustando o livro e ela sempre foi muito curiosa nesse sentido e por conta desse livro a gente começou um diálogo que durou 17 anos dura 17 anos o Otávio daquela época nunca ia imaginar que ia aguentar tanto essa menina Nossa senhora, é o karma da minha vida Nossa cara, o que você tá fazendo? Você desenha? Ah, eu desenho sim esse aqui é o Goku um personagem de um anime que tá bem legal Eu tô assistindo, tá, tá foda, não sei se você gosta Nossa, eu também curto muito Dragon Ball Sem zoeira, tipo, o Goku é o meu personagem favorito Eu queria muito saber desenhar Se você quiser eu posso te ensinar a desenhar Não crie um personagem, isso é muito importante Seja você mesmo, por mais estranho Que você seja, eu particularmente sempre fui um menino Muito estranho, acho que eu já falei 70 mil vezes nesse vídeo Mas é verdade, eu sempre fui um menino muito estranho E no início eu não tinha Muitas amizades e eu tentava Me estereotipar pra aquilo que eles gostavam Então tentei escutar a música que a galera chutava, não gostava. Eu tentei dar dançar a xé, mas eu sempre fui uma pessoa muito desengonçada, então não dava certo. Você consegue imaginar essa pessoa dançando a xé? E sendo quem eu sou, eu consegui trazer pessoas que são legais e que foram legais e que fizeram parte de mim. A escola é um lugar onde os nossos primeiros amores e as nossas primeiras dores surgem, então a gente tem que ser a gente, viver o máximo de todas as experiências possíveis. Isso aconteceu porque eu sempre fiquei muito tempo desenhando na escola. Por não ter muitos amigos, eu sempre ficava num canto ou ficava na, na mesa da, da cantina mesmo desenhando e acabou trazendo pessoas que gostavam de desenho e curiosas pra ver o que eu tava fazendo. E nessas desventuras de eu desenhar no meio do intervalo ou no meio da sala quando não tinha aula, sabe? Eu acabei trazendo mesmo pessoas legais pra perto de mim. Então Alguns dos meus primeiros amigos, eles foram curiosos, que acabaram se aproximando por conta das minhas peculiaridades. Então, seja você mesmo. Ó, tia, come tudo, hein? Tinha alguma coisa muito boa no tempero de hoje. Não sei o que você fez, mas ó, hum, tava caprichado. Ô oh, meu filho, muito obrigada, você sabe que eu usei um tempero especial hoje pra ver se dava um gostinho diferente, com mais amor nessa comida Mas eu acho que eu ia prestar atenção no tempero, todo mundo ia prestar, tava uma delícia, sério, muito obrigada por você ver a gente sempre bem, tá bom? Só por conta dessa sua fofura, na né? próxima vez pode pedir mais que eu te dou um pouquinho, um pouquinho mais de mistura Fique bem, tá? Muito obrigada Todas as pessoas que estão na escola são importantes e podem ser suas amigas, isso não só os alunos, isso inclui os funcionários, diretores, professores, coordenadores, as tiazinhas da limpeza, as tiazinhas da cantina E essas pessoas elas têm muitas coisas que ensinar pra gente, isso é uma coisa que eu levo pra minha vida, eu aprendi muita coisa com elas Como como meu primeiro contato aconteceu? eu sempre fui uma pessoa muito observadora eu sempre observei muito e escutei muito ao redor, pode me chamar de pessoa fustiqueira também, porque sempre tava sabendo do que tava acontecendo na escola numa dessas eu escutei a moça que cuidava do portão, né falando que ela tava arrecadando blusas de frio pra doar pra igreja dela não tinha nada a ver com a escola, eu literalmente tava conversando com algumas pessoas, pedindo essas doações de, de, de roupas de inverno é um costume meu sempre doar as roupas que não estão mais me servindo então eu falei, bom, eu ouvi eu vou doar, né, Fui em casa, separei as coisas depois da aula, no dia seguinte eu levei pra ela, e ela ficou muito feliz com isso, muito feliz mesmo, e daí a gente começou uma amizade, e essa amizade me favoreceu tanto, porque eu sempre fui uma pessoa muito, muito atrasada, então virava mexia, eu tava chegando atrasada na escola e quem chega atrasado na escola, portanto fechado não entra, e o que acontece, quando você é amiga da tiazinha que segura o portão, ela faz vista grossa, deixa você entrar, olha só que beleza, então fazer amizade dentro da escola, não é fazer amizade só com as pessoas mas é, com as pessoas alunos, que estão na sua sala, mas é fazer amizade com todo mundo e isso vale muito a pena, a gente aprende muita coisa E acaba criando tipo, aliados incríveis Para os momentos mais inesperados assim. No caso, hoje, a diretora de ensino Da Secretaria do Estado de São Paulo tá Está assistindo esse vídeo não. e demitindo a escola inteira então Ai, que ótimo, Você mulher. é um lixo <risos> Nossa, obrigado, meu... Oh, é... O que foi, Roger? O que, é que você quer? Você está vindo falar comigo e que você quer alguma coisa Eu sei que eu tenho dado umas mancadas E tal, tipo, tenho usado você Mas Tô precisando muito de uma ajuda, velho Eu tô com uma nota mó cagada em artes E se eu não tomar uma boa nota nesse, nesse, nesse próximo semestre Eu não vou poder ir pro campeonato Será que você não me ajuda? Tá bom, eu te ajudo Mas você tem que me entregar toda a pesquisa pronta Aí eu te ajudo com as ilustrações E sem piadinha, certo? Não quero mais nenhuma gracinha Beleza? Fechou? Beleza! eu faço toda a pesquisa, trago para você e daí você me ajuda com, com as ilustrações. Aí, tipo, eu não desenho nunca mais, fechou? Então, então falou. Tá bom, de Seja sempre uma pessoa muito prestativa E pronta pra ajudar as outras pessoas Principalmente principalmente Com relação a matérias escolares Em que você é bom Eu sempre fui bom em artes E eu gostava muito de geografia Porque eu adorava ficar pintando aqueles mapas Hoje em dia eu não lembro nada, porra nenhuma Mas enfim, na época eu era bom Gente, precisa de gente Então quando as pessoas precisarem da sua ajuda É uma boa oportunidade pra você criar novos vínculos E eu vou contar pra você uma coisa assim Muito interessante na minha vida eu tinha um filho de uma puta na escola Que ele adorava me caralhar as paciências. Ele me zoava muito, ele fazia muito bullying comigo, e não era aquele bullying leve, não. Era uns bullying meio pesados que eu voltava pra casa muito do chateado. Mas um dia ele precisou da minha ajuda, porque ele fazia parte daqueles é, grupos de futebol que jogam entre cidades. E a minha escola tinha isso. Os alunos precisavam de notas para poder ir para esses campeonatos. E ele tava bombando em que matéria? Em artes, olha só que beleza, conseguiu bombar em artes, é, acredite E a gente tava fazendo um trabalho sobre folclore na época, e que você tinha que refazer um livro infantil Então o que que ele fez pra mim? Ele pediu ajuda, e o que que eu fiz? Eu ajudei E o que que aconteceu? A gente mudou totalmente a nossa postura Eu passei a ser muito melhor tratado, se não até respeitado pela minha ajuda e as pessoas pararam de me zoar nessa escola, isso foi muito bom. Então, ajude as pessoas, ajudar o bem gera o bem, isso é magnífico. Bom, todas essas experiências que eu passei pra vocês são reais, são coisas que eu vivi nesses anos da minha vida, e elas me ajudaram muito, e eu espero que ajudem vocês a fazerem novos amigos. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, eu amo muito vocês, até a próxima e falou!